Eu sou rica! Bom, eu não, mas a Cláudia Raia pode falar isso agora. Parece que o pagamento por apoiar o L está chegando. Para algumas pessoas, podem pensar assim, Ei, hey, isso vai ser bom para a direita, vamos mostrar a hipocrisia desses artistas. Mas aí olhamos para a esquerda e é justamente o que eles querem. Pessoas lindas, a beautiful people, pessoas para eles idolatrarem. Eles, os grandes do comunismo, as pessoas maravilhosas, perfeitas. Ah, tá bom. Uhum, uhum. Olha como é que funciona, tá? A notícia aqui era de 13 de dezembro de 2022. Cláudia Raia elege Margareth Menezes a Mulher do Ano, atriz... Celebrou o fato da artista baiana assumir o Ministério da Cultura. Ó, oh, que maravilha, hein? Que coisa. Aí, corta para agora. Lei Guanê. A polêmica da vez é sobre 5 milhões de reais. Para Cláudia não vale nada. What? 5 bilhões, mano. Mano, mano, para um pouquinho e começa a conceber esse valor. O Bolsonaro, junto com bilionários, tiveram suas contas investigadas, grupos de WhatsApp investigados, foram busca e apreensão, redes sociais, por exemplo, do velho da Havan, desapareceram até, e até agora nada, junto com tantas outras. E por quê? Por causa da tal existência do gabinete do ódio. Porque não é possível que pessoas construam uma audiência de forma orgânica, através de suas ideias. Isso é impossível. A esquerda sabe como esse jogo funciona. Tem que ter dinheiro de algum político aí, tem que ter dinheiro de algum empresário financiando essa direita. E ele começou o um inquérito das fake news. Onde diziam, o problema não é a liberdade de expressão, o problema não é o que eles dizem, o problema é se há alguém que os financia. E até agora, três anos depois, Alexandre de Moraes continua empurrando esse inquérito com a barriga, nunca foi descoberto nada, Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, e aí? O povo continua gravando vídeo como nunca, continua se expondo nas redes sociais, cada vez mais pessoas surgem, e aí? Quem é que financiava isso tudo? Será que eles não repararam que existem anúncios? Ah, sim, repararam. E aí, a partir de então, passaram a desmonetizar todo mundo. Porque eles sabem, a pessoa precisa comer. Né? A gente ninguém vive de luta, a gente não vive de amor, tá? E aí, essa é a realidade. O que era antes algo que eu fazia por hobby, passei a fazer por profissão. Não é minha culpa, tá? Culpei o Google e o AdSense. Agora, isso daqui... 5 milhões de reais? É muito dinheiro, hein, Claudia? O que você vai fazer com tudo isso? Deixa eu imaginar: você vai criar um centro de belas artes para crianças carentes da periferia de São Paulo. Junto com isso, daí você vai criar uma plataforma para outros artistas tirarem do próprio bolso para financiarem esse instituto, que irá cuidar de crianças e adolescentes né, em necessidade. Será? Vamos aos fatos da vida real, vamos acordar para a realidade, né? Olha aqui, pedido Cláudia Raia. Tem aqui o CNPJ, tudo, processo, cidade de São Paulo. Vamos lá. Resumo do projeto, valor aprovado. 5.057.203. Olha, é, é um número tão surreal para nós meros mortais, é um número tão acima do que a gente pode imaginar, que vamos dizer o seguinte, se eu corto esse 5 agora, tá? e também esse 0, e também esse 5, e te devolver aí R$7.203, você passa bem esse início de ano, hein? ou oh, chamar a família fazer um churrascão vai comprar alguma coisinha para sua mulher vai dar um presente pro netinho pro sobrinho e que mais vai sobrar seis mil reais depois de ter feito tudo isso Isso aqui é um dinheiro que o brasileiro não conhece cara o pessoa comum um brasileiro comum nunca ouve essa quantidade de dinheiro junto e aí a gente tá falando disso mais 50 mil mais mais cinco milhões sabe é um número que é surreal. E, novamente, é para quê? É para criar o um Centro Belas Artes para as crianças carentes? Não. Vamos para vida real, meu Vamos para era do PT. Resumo do projeto. Cláudia Raia. Os musicais Tipo assim, que musical? Ah, vou fazer um musical. Eu vou fazer um evento, Tipo, musical. Milhões. 5 milhões. Dois e meio para cada um, tá? Hã? Tem por objetivo a pesquisa montagem e temporada de dois espetáculos produzidos e encenados pela atriz Cláudia Raia What? What? Isso daí é para você contratar você mesma puxa como é que eu consigo esse daí também sabe imagina que um real tivesse aparecido na conta de qualquer bolsonarista que acusam de gabinete do ódio mas esse aqui é o gabinete do mega amor a Gabinete do Paz e Amor, da Democracia, do Bem, do Ódio do Bem, não é mesmo? Mas é aqui, ó, é pra Cláudia Raia contratar a Cláudia Raia pra pesquisar pra Cláudia Raia, que vai pesquisar também, que vai ajudar a montar, e a Cláudia Raia que vai dirigir, a Cláudia Raia que vai estrear, e a Cláudia Raia que vai cantar. Isso é porque ela sabe que tá chegando um bebezinho aí de sete, já tá com sete meses de barriga, pelo jeito, né? Nossa! Nossa! Não sei. Você para e pensa, mano, isso é só 5 milhões. Os caras estão falando de 10 bilhões para cultura. No Ministério da Cultura, 10 bilhões. Começa a me dar um negócio aqui, velho, na minha cabeça. Não, não, não faz sentido. É 5 milhões para a Cláudia Raia contratar a Cláudia Raia para produzir um um um carro, um carro para Cláudia Raia, velho. Não! Não! Não! Alguém me acorda? Eu estou sonhando. Não é possível que a gente esteja no governo do Lula, cara. tá barrado que isso, não acredito. Levando aos palcos emocionantes histórias selecionadas com base em importante pesquisa, com ação de contrapartida, foi proposta uma atividade formativa de 40 horas sobre a prática das artes cênicas e o mercado profissional para atores. Assim, nem sequer tem um nome. Ai ah, não, eu quero criar, gravar ali uma obra que foi do início das, dos musicais brasileiros, eu quero recriar, não. Eu vou fazer uma pesquisa, ela vai ser importante, hum, Tá aprovado, 5 milhões. Mano, mano, alguém me acorda, véio. alguém me acorda, por favor, véio. isso aqui não é vida real não, isso aqui não é vida real não. Mas aí, uma coisa a gente tem que falar sobre a esquerda, eles sabem muito bem como cuidar do deles. E como destruí-lo de qualquer outra pessoa. A esquerda é extremamente unida. E a comprovação esteve na cara de todo mundo na última eleição. A ampla frente demoniocrática conta com todos eles que se idolatram e dão dinheiro um para os outros. E mais dinheiro para a cultura e mais dinheiro para o jornalismo. Enquanto o próprio público demoniosado deles... Democratizado deles, falar e aprova tudo como se fosse a coisa mais linda do mundo. Que maravilhoso! Ai, eu não vejo hora de, de pagar 500 reais. Você acha que vai ser de graça esse musical? 500 reais para assistir a Claudia Raia no musical dela, financiado pelo povo otário que paga imposto. Então, assim, vamos acordar para a realidade. A picanha não vai chegar não, já são mais de 20 dias e aí que alguém tá falando de picanha, era só uma metáfora otário. Agora 5 milhões aí pra esse chazinho de bebê da Cláudia Raia, nossa, chique no último, hein, parceiro, tá louco, hein, velho, nossa, Cláudia Arraia, pô, que é isso, 5 milhões, mano, pra musical, velho, né, não dá é pra ajudar nenhum, ninguém vai ser ajudado com isso, a não ser a própria Cláudia Raia. pelo amor de Deus, Brasil, pelo amor de Deus, certo? Quero muito saber a sua opinião. Muito obrigado pelo seu apoio. Tamo junto e até, as pro... até a próxima. Tchau, tchau.